sobre a equipe internalizada de SEO, atuando de forma transversal aí junto às áreas de negócio, marketing e tecnologia. É, ser um profissional de SEO demanda hoje uma habilidade de comunicação. E aí, já que eu pedi uma dica, eu peço licença poética para deixar para vocês um livro que não é de SEO, mas que trata sobre comunicação, relacionamento, cultura e mudança de cultura. O nome do livro é O Efeito Médici, como realizar descobertas revolucionárias na interseção de ideias, conceitos e culturas. Bom, quando falamos de e-commerce é preciso repensar o que se aprendeu e até antes da pandemia sobre a jornada de compra. O nosso comportamento ficou muito mais fluido, descentralizado. Para falar sobre a, a jornada de compra no e-commerce, entendendo o papel crucial na busca orgânica, eu convido, tenho o prazer, porque essa pessoa também tem livro publicado. Ele é CMO e fundador da consultoria de SEO e conteúdo web estratégica, é cofundador da nova escola de marketing, autor do livro Marketing de Conteúdo, a moeda do século 21. Senhoras e senhores, a gente tem o prazer de receber o Rafael Reis. Rafael, seja bem-vindo. O palco está contigo. Bom dia, Obrigado. Rafael. Obrigado. Bom dia, seu Summit! É estranho falar para a câmera, né? A gente está acostumado a ver as pessoas assim e falar diretamente para elas. Mas eu espero que nos próximos 40 minutos vocês possam se divertir um pouquinho e também aprender alguns truques, algumas coisas que a gente usa no dia a dia. A Vivi, gentilmente, já me apresentou mas tem uma coisa que não aparece na apresentação e que é mais importante de tudo. Meu nome é Rafael, eu sou pai da Carolina e do Pedro, tenho dois enteados, o Luiz e o Enzo, e sou apaixonado pelo que eu faço. Aprendi a gostar de uma coisa técnica chamada SEO. Já dei aula em vários MBAs e depois fundei a nova escola de marketing para dar aula por paixão, porque a gente gosta de compartilhar conhecimento e o que a gente faz. Tenho grande orgulho de já ter escrito dois livros, né? então agora... Tenho os filhos, tenho o livro, falta só plantar uma árvore. E a gente atua em consultoria com clientes de porte nacional e internacional, ajudando grandes marcas a escalar em tráfego orgânico e produzir conteúdo de qualidade. Agora que você já me conhece um pouquinho, vamos lá para a parte que interessa, vamos para o conteúdo. Eu sei que eu vou ficar me mexendo, vai atrapalhar lá a câmera, mas a gente dá um jeito. Para falar de lucratividade, a gente precisa pensar primeiro em negócios e depois no impacto que isso gera no SEO. Tá? geralmente a gente olha para isso negócio pensando em performance e deixar o ângulo dessa curva cada vez maior. Se você tem um crescimento orgânico natural, você vai ter um determinado ângulo de crescimento. Se você tem um crescimento orgânico impulsionado e planejado, você consegue acentuar esse ângulo de crescimento, isso gera mais venda, isso gera mais lucratividade, isso gera mais margem, isso gera mais empregos, isso faz o país crescer. Né? Então a gente entende SEO, a gente entende marketing de conteúdo como ferramentas de negócios, né? não como ferramentas técnicas. Então o nosso papo hoje é esse. Quando a gente vai priorizar o que precisa ser feito, e a gente acabou de ver um debate aqui de, de grandes profissionais que trabalham em marketplaces, em grandes e-commerces, a gente tem um volume de produtos muito grande para trabalhar. E aí a gente precisa entender o que é que vale a pena otimizar dentro dessa estrutura e o que, que a gente vai dar atenção especificamente para fazer com que isso cresça. É, e aí eu trouxe alguns exemplos aqui pensando em negócios. Tá? Pensando em curva ABC de produto, pensando em margem, pensando em volume de operação. A gente tem produtos com maior volume de vendas, então você tem lá mil vendas de um produto de 50 reais. Então por mais que você tenha um grande volume, a margem que você tem em cima de um produto barato, né, a, a margem bruta ela é baixa. Quando você pensa em tickets grandes, ah, um ticket de 5 mil reais, o volume de vendas tende a ser menor. Né? Então você faz um ticket mais alto, uma margem bruta mais alta, mas o, vol o volume de vendas é menor. Quando a gente fala em produtos mais lucrativos, então eu tenho um produto ali na faixa de mil reais, em que eu consigo fazer 100 vendas, mas eu tenho uma margem bruta muito boa nesse produto. E aí tem produtos exclusivos, né, em que você consegue ter um bom ticket e um bom volume, porque só você vende. Vamos traduzir isso em exemplos. Capinha de celular, tem um baita volume de vendas, mas uma margem apertada. Uma TV 4K de 50 polegadas, você tem um volume de vendas menor, mas um ticket muito alto. Produtos muito lucrativos, perfume costuma ser uma linha de produto extremamente lucrativa. Então, exemplo ali do 212. E produtos exclusivos, como é o caso do Kindle da Amazon, que você só tem em um fornecedor, Kindle é só da Amazon. Aí você tem outros leitores de outras marcas, mas esse produto é uma linha exclusiva de produto. Então, você não vai encontrar isso em todos os marketplaces, pelo menos não a versão de lançamento, não a versão mais nova. É, aí começa a otimização da jornada do cliente. Então, a partir do momento que você priorizou... Você não está falando de volume de busca, de olhar para a Search Console, de usar ferramenta de volume de busca. Não. Você vai conversar com a área de negócio, você vai conversar com a área de BI. Você vai entender quais produtos geram volume, geram margem, geram diferencial para aquele projeto. Tá? Ah, mas eu tenho um projeto próprio, eu vendo tênis, eu vendo uh, lingerie, eu vendo um produto que eu mesmo fabrico. A lógica é a mesma. Tá? É a lógica de curva BC, que é clássica da administração, já tem... Muitas décadas funcionando. A partir daí, a gente vai entender os momentos de busca. Né? A gente vai entender os momentos e o, o que a gente poderia chamar de alavancadores de comportamento. Vulgamente, o pessoal chama isso de gatilho, mas eu nunca vou usar o termo gatilho. Né? Então, você vai ter uma busca de um cliente de auto-ticket. Ele vai procurar o melhor leitor de livros digitais. E aí ele vai para um produto como, por exemplo, o Kindle. Clientes que estão com pressa. Por exemplo, o chuveiro queimou. Né? Você vai tomar banho frio, a né? menos que seja aquele maluco que acorda às 5 horas da manhã e toma banho gelado. Né? Então, o, o, o cliente vai buscar, entrega no mesmo dia. Se você tem um produto que você precisa retirar, por exemplo, um produto farmacêutico, né? você vai buscar lá próximo a mim. E aí, muitas vezes você pode comprar no online e receber é, em caso você pode comprar no online e retirar na loja. Né? É, o mais barato, o cliente que busca barato é um cliente... De preço. Então, se você vai otimizar o nome de um produto e mais a palavra barato, só faz sentido você fazer isso se você realmente consegue consumir, é, competir por preço. Se você não tem um preço agressivo, você pode até ranquear para, por exemplo, sei lá, perfume barato. Mas aí você não vai vender. Então, você gera um tráfego desqualificado. Só faz sentido você brigar por uma palavra-chave dessa se você tem condição de competir por preço. Tá? Uh, em 18 vezes, hoje a gente tem várias marcas que oferecem cartão de crédito próprio e aí vendem no modelo de 18 vezes. Né? Antes o mais popular era o em 12, a maioria das lojas faz em 10 como padrão e aí o 12 vezes é o cartão da marca, que é uma forma de você fidelizar e aumentar o LTV desse cliente. Então, quando a marca oferece um cartão de crédito próprio, o cliente gera o cadastro, então você já tem uma base de relacionamento, ele já tem o cartão da loja, e aí, ele gerando compras ali, ele vai ficar pagando durante muito tempo, a hora que acabar, ele já compra outro produto, comportamento padrão de consumo. Frete grátis. né? Frete grátis é a coqueluche do e-commerce, todo mundo quer ranquear para frete grátis. E aí, o clássico, que é o volume mais estúpido que a gente tem, que é a busca por cupom que geralmente é o nome da loja, mais a palavra cupom. É, e aí você tem muita gente buscando cupom, e aí tem todo o mercado de cuponagem. Só que quando a gente vai olhar para comportamento, você vê que tem lá muita gente buscando por frete grátis, mas vem crescendo o comportamento de próximo a mim. Então, cada vez mais, os consumidores estão buscando oportunidades de comprar algo próximo para receber logo. As pessoas são ansiosas por natureza, elas têm pressa, né? elas querem receber logo, e aí, você é, buscar essas oportunidades dentro da jornada, entendendo para quais produtos isso faz sentido e para quais produtos isso não vai fazer sentido. Né? Então, coisas que o cliente realmente precisa retirar ou precisa receber logo, você pode otimizar dentro da jornada para próximo a mim. Outros casos, você vai utilizar o mais barato, o melhor, e aí vai estruturando dentro do conteúdo uma, uma estrutura de navegação que vai guiar esse usuário passo a passo na jornada. Dentro do que a gente acredita na Web Estratégica, a gente defende uma única tese, né? E isso casa perfeitamente com tudo que é aquilo que o Google vem orientando a comunidade de webmasters desde sempre. Né? Sempre na linguagem do Google é 2004, quando eles fizeram o um IPO. Né? Então assim, se você fala com um founder do Google, um funcionário do Google, ele vai dizer que o mundo começou em 2004, quando o Google abriu as ações. Então assim, desde sempre, é desde que existe a documentação para webmasters e tem as orientações básicas lá do que a gente deve seguir. Ajudar o cliente ao longo da jornada de compra é a melhor tática de SEO que existe. E a gente precisa manter isso em mente o tempo todo. Então essa é a grande tese de aumento de lucratividade. Eu vou mostrar exemplos aqui, práticos de como isso é estruturado, de como isso é feito, mas essa é a mentalidade que a gente tem que manter. Não adianta querer competir por uma palavra-chave se a gente não está ajudando aquele determinado cliente a resolver um problema a realizar um sonho, a, a realizar um desejo que ele tem de comprar um perfume, de comprar um item de uma determinada marca, de comprar é, um celular que tem mais status e por aí vai. Então a gente precisa entender qual é a motivação de compra para entender quais é, valores e quais é, diferenciais daquele produto a gente vai explorar dentro do conteúdo. Então a gente usa isso como um mantra. Ajudar o cliente ao longo da jornada de compra é a melhor tática de SEO. Tá? Quem quiser pode printar ou depois baixar, fazer um pôster, tá? a gente acredita nesse mantra. É isso que move toda a estratégia que a gente faz é, e é isso que gera diferencial e que gera crescimento para os projetos que a gente atende. Isso fica evidente nas diretrizes para o Webmasters. E aí, como print é eterno, está aí o print das diretrizes para o Webmasters. Tem o um linkzinho lá embaixo, mas é só dar um Google que você acha esse, uh, essa documentação. E aí eu fiz questão de destacar essa frase. Pense sobre o que faz o seu site ser especial, valioso ou interessante. Faça ele se destacar da concorrência. Então tem modinhas que acontecem no mundo de SEO e que a galera começa a aplicar sem parar para pensar. Faz só porque é moda. Aí o indiano de pijama escreve alguma coisa lá no blog dele e sai todo mundo fazendo. Aí topic cluster virou moda. Aí sai todo mundo fazendo topic cluster. Aí agora é, content running está na moda, né? poda de conteúdo. Aí sai todo mundo deletando os conteúdos que escreveu para o topic cluster. Por quê? Porque escreveu um monte de conteúdo ruim, que não ajuda o usuário a comprar, não ajuda o cliente na jornada de compra. E aí agora vai lá e poda todo o conteúdo, porque está na moda podar conteúdo. Então, em vez de parar e pensar numa estratégia, sai executando aquilo que está na modinha. Vai gastar dinheiro, vai gastar tempo, não vai conseguir vencer os concorrentes. O famoso, não pensa, paga caro. Como é que você pode ser especial, valioso ou interessante? Na jornada de e-commerce, na venda de um produto online. Então vamos contextualizar para o desafio que a gente tem aqui para aumentar a lucratividade. Por padrão no mercado, o maior volume de busca está no topo do funil. É óbvio, né? É, que nem a discussão de long tail e short head. Toda vez que eu vejo uma pessoa falando short tail, eu falo, nem, não leu nem o livro do Chris Anderson e está querendo discutir é, estratégia de volume de palavra. Não adianta você ranquear só para o volume se você não trouxer qualidade. Né? Então, o, o topo do funil ele vai encher de clientes, ele vai encher de audiência. Só que não adianta você ter só o topo, você precisa guiar esse usuário ao longo da jornada. Você precisa fazer que uma, uh, com que uma vez que ele chegou naquele topo, ele consuma conteúdos que vão explicar uh, a decisão de compra e aí ele vai comprar com você. Vamos lá. Tem produtos que são estrela, né, que tem um volume de busca surreal. Air Fryer tem um milhão de buscas por mês e tem uma galera que busca Air Free. Né? Então, erro de digitação faz parte Ah, eu preciso escrever a palavra errada no meu, do meu conteúdo? Não, não vai passar vergonha né? O algoritmo do Google já entende que o usuário digitou errado Já sugere a digitação certa E mesmo que o usuário não aceite a digitação certa O conteúdo que vai aparecer é o que está escrito do jeito certo né? Então não precisa escrever é, da forma errada para ranquear para aquela palavra-chave Pega Caixa de Som, JBR, tem 200 mil buscas. É, 212, Carolina Herrera, tem 165 mil buscas. Então, a gente tem produtos estrela, para os quais vale a pena fazer um conteúdo específico, vale a pena fazer uma linkagem específica, mas, via de regra, o volume está no topo das categorias. É, eu vou trazer vários prints de frases do John Miller, contestando coisas que eu vou mostrar, justamente porque é interessante discutir os pontos de vista do Google. Às vezes o Google dá orientações que realmente funcionam, e às vezes ele dá orientações para despistar a gente e não conseguir fazer engenharia reversa no algoritmo. Mas vamos lá, passo a passo. Isso é a forma como a gente enxerga a estrutura ideal de uma categoria no e-commerce. Então você tem lá o H1 com a palavra é, principal, preferencialmente com a forma e a ordem das palavras que as pessoas buscam, então caixa de som, Bluetooth. Depois você tem um parágrafozinho de texto, Tipicamente duas a três linhas, tá? uma introdução de texto. A gente gosta de usar os links contextuais, como se fossem as subcategorias principais, logo abaixo dessa estrutura de parágrafo. Aí a gente traz as caixas de som mais vendidas. Então isso também já é uma palavra-chave, né? mais popular, mais vendida, melhor. É, e isso está no H2. Depois a gente tem outros links contextuais para os produtos de fato mais vendidos. Lembra da curva ABC que a gente viu lá no começo? Produtos mais lucrativos, produtos com maior volume de vendas, produto com melhor ticket. É nesse momento que a gente vai contextualizar. Então, se ele está no topo da categoria, nos primeiros links daquela página, e ele está gerando um link altamente contextual para o produto, isso vai ajudar que quando alguém busque pelo produto, essa página esteja ali nos primeiros lugares. E depois vem a listagem normal, que aí o usuário ordena por preço, ordena por... É, popularidade, ordena por avaliação, e aí ele faz o filtro que ele quiser. Um exemplo prático disso funcionando na RISE, você tem lá o H1, men Stops, depois você tem um parágrafo ali, nesse caso com quatro linhas, e depois você tem ali cinco links contextuais para subcategorias. Implementação linda, maravilhosa, estética, fácil de navegar né, e ajuda o, o usuário a entender sobre o que é aquela categoria e ajuda o Google a entender sobre o que é aquela categoria. Vamos ao nosso amiguinho, John mil. Quando as, as páginas de categoria de um e-commerce não tem nenhum conteúdo, de forma alguma, é, a não ser links para outros produtos, é difícil para nós entender como ranquear essas páginas. Então ele dá uma orientação clara aqui dizendo que, olha, você não tem conteúdo nenhum, tem só um listing de produtos ali, é difícil para o algoritmo entender sobre o que essas páginas estão falando. Ótimo, segue o jogo. A gente pode criar variações dessa estrutura de categoria de acordo com o contexto do e-commerce. Está aqui um outro exemplo. Tenho lá caixas de som Bluetooth, tenho o meu parágrafozinho, tenho links contextuais, e aí eu tenho ali marcas mais vendidas. Então, para celulares, por exemplo, isso é bastante útil. Para material esportivo, tênis esteira, roupas de, de competição e coisa e tal, isso é bastante útil. Porque as pessoas vão buscar marcas. Então, no caso de, de óculos, você vai pôr ali Ray-Ban, Oakley e, e as marcas mais famosas que as pessoas desejam mais. O que, que você está fazendo? De novo, link contextual. Eu estou falando sobre óculos e aí eu linko para as principais marcas de óculos. Aí, quando o seu usuário vai lá e busca óculos, Ray-Ban, demolidor... Você está lá no, no primeiro lugar com a categoria listando esses óculos ou com um produto em si que estiver bem otimizado. Aí depois a gente tem que avançar da página de categoria para a página de produto, a conhecida PDP. É bom quando a tradução é igualzinho em inglês, né? o Product Description Page, em português fica a Página de Descrição de Produto. Né? E aí você tem a mesma sigla, isso ajuda a gente pra caramba. É, que nem quando tentaram traduzir SEO e chamaram de Mecanismo de Otimização de Busca, MOP. Ah, Não dá, né? Então, o que, que a gente tem aqui? Bluetooth JBL Go 3. Né? É, em cima você tem o Breadcrumb, que gera link contextual. Daqui a pouco eu vou mostrar um diagrama de por que o link do Breadcrumb é importante. Porque ele sai da home para a categoria, para a sub, para o produto, e depois ele tem o trackback desses links. Então você tem a categoria linkando para vários produtos e cada produto linkando de volta para a categoria. Isso estabelece hierarquia para o Google. Aí a gente tem um H2 ali, a melhor caixa de som Bluetooth para festa. Você não vai escolher à toa as palavras que estão ali no Bluetooth. Você vai olhar para o comportamento de busca, não, no Bluetooth, desculpa, no H2. Você vai olhar para o comportamento de busca e vai ver que as pessoas buscaram melhor caixa de som Bluetooth, melhor caixa Bluetooth, caixa Bluetooth para festa, caixa Bluetooth portátil para balada. E aí você vai incluir as palavras-chave ali, que tem volume de busca. Então, quando o usuário direcionar uma intenção, o seu conteúdo reage exatamente a essa intenção. Depois a gente tem o um parágrafo de conteúdo, tem as imagens ali ampliadas e as acessórias, tem o CTA e depois embaixo, produtos relacionados. Então se o cara busca a caixa de som e depois ele busca um outro produto, sei lá, um estrobo de LED, ou um carregador, um fio mais longo, ou tipo o cara comprou um iPhone, ele tem que comprar o carregador, ele tem que comprar o fone, tem que comprar não sei o quê, você bota ali produtos contextuais. De novo, exemplo da Rice, atente-se ali à caixinha amarela que está aparecendo, né? tem uma determinada roupa e ali embaixo tem com o que essa roupa combina. Aí ele tem uma jaqueta, tem uma camiseta, tem uma calça, tem um tênis. Então você contextualiza produtos. Isso ajuda o algoritmo a entender que quando alguém buscar determinado produto, isso está dentro de um contexto de outros produtos similares. Então, o cara buscou um vestuário masculino, ele mostra outros itens de vestuário masculino. Isso ajuda a criar hierarquia e conexão entre as páginas. Vai criando mini clusters de produtos dentro do e-commerce. E aí, quando o cliente entra, coloca um produto no carrinho e ele vai lá e adiciona outro relacionado. E outro relacionado, o que, que você fez? Aumentou o ticket com um ticket maior. Você pode oferecer frete grátis, quase que eu derrubo com o passador no chão. É, e oferecendo frete grátis, você aumenta a taxa de conversão. Não é mágica, né? é inteligência. A hierarquia das páginas é fundamental para o Google entender a estrutura. Tá? Eu falo Google porque o Google tem 97% de mercado no Brasil. Né? Então, também ajuda o Bing, também ajuda o Yahoo, mas, whatever, a gente foca no Google. Aí vem uma frase do Joe Miller para bagunçar a cabeça de todo mundo. A linkagem interna também nos ajuda a entender um pouquinho sobre o conteúdo dessa página específica. Quando a gente tem alguma pista através do link âncora, a gente já tem algum entendimento de onde essas páginas estão linkadas dentro do site. Então, quando você linka para produtos similares, você ajuda o algoritmo a entender que aquilo é um clusterzinho de produto, né? que aqueles produtos estão relacionados entre si. Então, vamos deixar bem claro, bem didático essa estrutura. A gente tem a página de categoria de produto, a chamada CDP, perfumes, móveis. Né? Botei dois exemplos ali. A página de listagem de produto. Né, que é a CLP, todos os produtos Carolina Herrera, todos os produtos mesa de jantar, e depois eu tenho a página de descrição de produto, que é a página do produto especificamente, 212 VIP Men Carolina Herrera, mesa de jantar, seis lugares, Lugano, então você tem o item, a quantidade de lugares e a marca, tá? você junta as três variáveis e aí você tem uma query, aí realmente long tail. Então, para quem buscou especificamente mesa de jantar seis lugares, ele vai cair num produto de mesa de jantar seis lugares ou numa subcategoria. Mesa de jantar seis lugares, você só vai mostrar de seis. Então, você encurta a jornada de compra, facilita o processo de tomada de decisão do seu cliente. Quando você tem vários produtos dentro de uma categoria, você estabelece hierarquia. Então, a página de CDP linka na listagem de produtos para cada um dos produtos que estão abaixo e cada produto linka de volta para a categoria. Então você diz para o robô qual é a hierarquia. Esta página é superior, estas páginas estão relacionadas a ela. Aí o que, é que você pode fazer para acelerar a subida de uma categoria? Eu vou mostrar exemplo prático, tá? Case real. Você cria um conteúdo, pode ser no blog, pode ser no hub de conteúdo, você pode chamar do jeito que for, mas você cria uma área dentro do site. Na Merlin, por exemplo, chama dicas. Na Magalu é o blog da Lu. Então você cria conteúdo sobre o produto e aí você linka para a categoria e linka para o produto. Então você tem um link direto que ajuda a promover esse produto e faz com que ele suba nos resultados. Aí quando você olha para a estrutura de um e-commerce inteiro, você vai ter posts que vão linkar para produtos específicos e você vai ter posts que vão linkar para categorias. Então você cria links internos, você cria links unidirecionais que saem do hub de conteúdo para produtos e para categorias. E aí quem sobe, quem recebeu o link. Processo clássico de SEO. Quando você olha de longe para a estrutura de um e-commerce, é isso aqui que você vai ver. A bolinha azul ali no meio representando a home, as bolinhas verdes em volta representando as categorias, e aí você tem no entorno ali as subcategorias, as sub, sub, subs, e esse mapa vai crescendo. Aí quando você olha para um marketplace, esse mapa vai se parecer com isso aqui. Ó. É meio que a teoria do caos, né? Você tem uma tonelada de páginas, você tem milhões de páginas. Está vendo aqueles risquinhos vermelhos ali? Aquilo é um cluster de produtos dentro da página. Então imagina que isso aqui é um mega e-commerce e, e você tem um cluster só de iPad. Então você vai ter capinha de iPad, você vai ter o iPad em si, você vai ter a caneta do iPad, você vai ter fone, você vai ter produtos que estão relacionados naquele cluster. Isso ajuda demais o algoritmo a entender o que é que ele tem que apresentar para o usuário quando ele buscar qualquer variável de iPad. Tá? Então, na prática, esse aí é o resultado. Só que, logicamente, o conteúdo nas categorias precisa prestar. Ele precisa ser um conteúdo bom. Né? Agora entrou na moda usar automatização de conteúdo e inteligência artificial para escrever textinho ali de 200, 250 palavras. Aí fica aquele texto ininteligível, e é justamente o que o Google está usando a inteligência artificial para derrubar. Então, quando ele cria, o... quando ele solta o update de Product Review, quando ele solta o update de Helpful Contents, o que, que ele está querendo combater? Justamente o conteúdo inútil, automatizado, que não ajuda o usuário na jornada. Né? E aí está na moda fazer conteúdo automatizado, vai estar tá na moda tomar punição. Mais uma do John Will. Os nossos algoritmos às vezes ficam confusos quando eles têm uma lista de produtos no topo e essencialmente um artigo gigante lá no rodapé. Então eles não conseguem entender a intenção dessa página. Você acha que ele está dizendo a verdade, vote 1. Um. Se você acha que ele está mentindo, vote 2. Obrigado às 1.800 pessoas que votaram 2. Obviamente, ele está dizendo que ele não quer que as pessoas criem um conteúdo de rodapé, aquele conteúdo é, gigante, se esse conteúdo não for útil. Mas a gente vai chegar lá. Por isso que é tão fundamental educar o cliente sobre o produto. Se você não ajuda o cliente a comprar, não adianta esperar que um conteúdo de rodapé vai ajudar esse cara a converter. E aqui tem um case. Depois, se você quiser ver, abre uma aba depois da palestra, não agora. E digita lá piso laminado no Google. Você vai encontrar uma página da Leroy Merlin em primeiro lugar. E você vai ver o que está circuladinho ali em vermelho, que é o Top Cluster de piso laminado. O que, que a gente está fazendo ali? Ensinando esse cliente sobre piso laminado. Qual que é a diferença de vinílico e laminado, como é que ele limpa piso laminado, como é a instalação do piso laminado, quais são as principais marcas de piso laminado, o piso que ele tem que escolher para a casa dele, o piso que ele tem que escolher para a loja dele, porque a resistência é diferente. Uma coisa são 5 pessoas passeando no piso por semana, outra coisa é são 500 pessoas pisando no piso por semana. Né? O tipo de resistência é diferente. Então, você ajuda esse cliente a entender o universo de piso laminado, orientar a jornada dele para que ele compre o melhor piso para a situação dele. E aí, como é que o Google premia isso? Tadá! Primeiro lugar no resultado de busca. É, então, quando você cria um conteúdo que ajuda o usuário a resolver um problema, você é premiado pelo algoritmo por ajudar nessa jornada. E aí, o Google usa lá os 300 fatores dele para determinar quem está sendo útil e quem não está sendo útil. E isso se justifica plenamente em termos de lucratividade. Eu não vou dar a fonte do dado, por motivos óbvios, né? LGPD, compliance, NDA e por aí vai, mas a conversão no e-commerce de clientes que leram o blog ou o hub de conteúdo, se quiser sofisticar, é 39% maior do que a conversão média. Então, se a sua conversão padrão no e-commerce da massa de usuários é 1%, a conversão de quem passou pelo conteúdo é 1,4%. 39% maior. Isso faz uma diferença surreal na lucratividade. Eu não conheço nenhum CEO ou CMO que acharia 40% de crescimento, um volume ruim. Tá? Então, criar bom conteúdo ajuda na jornada. 39%, na minha, no meu entendimento, né, é bastante coisa. Outro exemplo. A gente tem aqui um post no blog da Lu, Caixa de Som JBL, conheça os modelos. É, você vai explicar a quantidade de modelos, porque você tem desde aquela caixinha minúscula, aí tem a caixa intermediária, e tem aquelas caixonas, né? Que a galera usa no ombro e para. Então, você explica os perfis de produto e o uso adequado para cada produto. Então, se você quer ouvir música no seu quarto, uma caixa pequenininha dá conta. Se você quer ouvir no churrasco, você precisa de uma caixa mais potente. Se você quer dar uma festa e ensurdecer os vizinhos, aí você tem que comprar aquela caixa surreal. Né? Então, ela explica para você qual é o, o processo que você vai usar em cada coisa ali. E aí, como é que o Google premia isso? Você está em primeiro lugar no Google quando alguém busca caixa de som Bluetooth. Por quê? Você ajuda o usuário... Você cria um conteúdo que linka para aquela categoria, e aí o que, que você faz? Você transmite valor para aquela categoria e ela ranqueia. Tá? Exemplos práticos que você pode buscar aí numa outra aba e. Não, to... toca a vida. Está calor, tá suando, mas segue o jogo. Não tem erro não. Só que o que o mercado diz é diferente do que o mercado faz. Né? É... A gente vê isso faz só 15 anos no mercado de SEO. Pesquisa da HubSpot sobre estratégias de SEO, primeiro lugar ali. É otimização de conteúdo. Então a pesquisa mostra que a estratégia mais efetiva é otimizar conteúdo para intenção de busca. Então você pergunta para profissionais de SEO, milhares deles, qual é a estratégia mais efetiva, e é isso que eles respondem. E aí na prática, o que, que o mercado faz? Fica querendo comprar link com DA e PA alto. Né? Selo sarcasmo de sacanagem. Toda vez que eu vejo alguém perguntando, ah, mas qual DA do site, qual PA do site, dá uma preguiça mental, né? mas enfim, segue o jogo. Agora vem a provocação do nosso amigo de 1.000, mais uma vez. Eu não estou dizendo que todo o conteúdo no rodapé da sua página é ruim, mas talvez 90% ou 95% desse texto seja desnecessário. Algum volume de texto é útil para que nós possamos entender uma página é, sobre o que uma página é. Algum volume de texto. Poxa, mas como é que eu vou saber qual é o tamanho desse texto? Vai ser 100 palavras, 200 palavras ou 1.000 palavras? Bom, você vai testar. Você vai desenvolver 25 categorias com 200 palavras, vai desenvolver 25 categorias com 500 palavras, vai desenvolver 1.000 categorias... É, não, 1.000 não, 25 categorias com 1.000 palavras você vai monitorar isso através de um Google Data Studio, por exemplo, vai colocar abas diferentes com essas URLs, vai puxar esses dados do Search Console ou do Google Analytics, de onde você quiser, e vai monitorar a, a, a subida média dessas páginas no ranking, o volume de tráfego dessas páginas e a taxa de conversão dessas páginas. E aí você consegue entender se para o seu mercado, para o seu produto, para a sua categoria, para o seu nicho, como gostam de dizer, funciona texto de 200, de 500 ou de mil palavras. Teste. É o único jeito de ter a resposta. Aliás, às onze e meia, a gente tem uma palestra da Beatriz Abrantes sobre Growth e SEO para você aprender a fazer testes. Aí todo mundo chora, né? Fala, putz, sério que eu escrevi todo aquele conteúdo à toa? Não. Lembre-se que muitas vezes o Google fala coisas para despistar o entendimento e tem coisas que ele diz que não funcionam e que a gente sabe que funcionam. E tem coisas que eles dizem que funcionam, que a gente vê funcionando. Beleza. Então, se a implementação for ruim, não ajuda o cliente final, né? o consumidor, o usuário. Aliás, indústria de tecnologia, né? só tem duas indústrias no mundo que tem usuário: a de tecnologia e tráfico de drogas. Né? Então, quando alguém fala que é. Como é que é? Faz gestão de tráfico, né? eu fico imaginando o cara passando coisa na balada. Então, se a implementação que você faz não é boa, é óbvio que o resultado não vai ser bom, não adianta implementar de qualquer jeito. Mantenha em mente que o conteúdo deve ser útil para o leitor. Você não está escrevendo para o Google, você está escrevendo para o usuário que chegou na categoria, que leu aquele texto e entendeu sobre o que é a categoria. E, por consequência, esse texto vai ajudar o Google a entender sobre o que é a sua CDP, sobre o que é a sua CLP, sobre o que é a sua PDP. Né? Então, você tem texto para categoria, texto para listing, texto para produto. Você completa a jornada. Estamos acabando, e aí, momento polêmica. Né? Vamos tacar fogo no parquinho, porque afinal é sexta-feira, e sexta-feira é dia de maldade. Né? Diretrizes específicas para o Webmasters. Vamos pegar a primeira ali. Conteúdo gerado automaticamente para manipular classificações de pesquisa. Primeiro grifo, conteúdo gerado automaticamente. Né? Tá na moda Ah mas eu uso o GPT3 e inteligência Artificial que entende o comportamento de busca e escreve um conteúdo humanizado blá blá blá blá blá. Né? Você está gerando conteúdo automático que não ajuda o usuário. Mas presta atenção na segunda parte da frase para manipular a classificação de pesquisa. A gente sabe que o Google tem revisores humanos, pessoas contratadas que recebem um guia de 170 páginas lá o PDF, para classificar os sites. E aí, toda vez que ele faz um update no algoritmo, ele roda esse algoritmo para esse grupo de usuários e eles classificam se o resultado melhorou ou se o resultado piorou em várias categorias, em vários segmentos de mercado e em alguns nichos específicos. E são essas pessoas que vão dar o entendimento humano de se aquele texto é razoável ou se aquele texto é ruim. E aí o algoritmo também vai aprendendo texto de qualidade texto sem qualidade. Texto que ajuda, texto que não ajuda. Então, tudo que é gerado com o objetivo de manipular o ranking, cedo ou tarde vai gerar problema. Hoje é sexta, né? sexta é dia de maldade, é dia de escrever texto branco em fundo branco, é dia de hackear o site do concorrente botar desalo barra, né? é dia de clicar na newsletter do concorrente e marcar como spam, botar o estagiário para clicar na campanha do concorrente, né? tomar suquita com balalaica, colocar pimenta no brigadeiro. Hoje é dia de maldade. Então vamos falar de maldade? Olha que implementação porca. Pensa que você é um usuário e você está no site, você olha no rodapé e tem toda essa árvore de itens para você clicar. E você precisa achar ali no meio o sapato masculino. É fácil? Não. Isso é uma implementação visualmente gritante com o objetivo de SEO. Não é com o objetivo de ajudar o usuário. Outra implementação com erro de concordância e de tradução, inclusive. Né? E aí você coloca um monte de link e mais um monte de link. Primeiro link para 10 PDPs e depois link para umas 15, 20 subcategorias ali. Erros de concordância, conteúdo criado automaticamente, erro de tradução, experiência do usuário pobre, tudo isso é má implementação. Má implementação significa menos tempo de permanência na página, Menor dwell time, menor tempo de permanência, menor taxa de conversão. Isso significa menor CTR ao longo do tempo. E isso significa que você vai cedo ou tarde ser afetado. Eu não posso dizer que o Google vai punir, porque o Google não é polícia, não é mãe para deixar de castigo. Mas, enfim, isso vai ter impacto na média dos rankings que você tem. Natural. Então, você pode escolher fazer uma implementação de conteúdo com foco no SEO ou com foco no cliente. Eu não preciso nem dizer qual é a escolha natural aqui nesse caso. É, e aí, o que, que acontece quando você manipula resultados? Né? Tem um site popular aí, que andou usando bastante conteúdo automatizado e traduzido, e andou comprando muitos links. Né? Nos últimos 40 dias, o volume de links deles cresceu na ordem de 5 milhões de links. Não é natural. Né? E aí, o que, que acontece? Ui, você perde todas, todas não, né? mas ali no caso, mais de 50% das visitas que você teoricamente conquistou. Por quê? Porque a experiência do usuário é ruim. E se a experiência do usuário é ruim, você vai ser afetado pelo Product Review, você vai ser afetado pelo Helpful content. cedo ou tarde o Google te pega. Não é uma questão de se, si, mas quando. Ah, mas eu vou explorar uma janela de oportunidade porque eu sou o novo Steve Jobs e eu sei fazer as malandragens. Tá bom. O que, que acontece? Todo atalho vai trazer consequências de longo prazo. Tá? Então, fim da polêmica, voltemos aos resultados, porque eu tenho poucos minutos aqui, e aí é bom que dá para encerrar e eventualmente responder alguma pergunta. Argumentos finais. Né? The end. Se o seu concorrente está produzindo 200 conteúdos por mês, não adianta você produzir 10 e achar que você vai vencer a briga. Não é assim que funciona. Né? A galera começou a tratar marketing de conteúdo como uma commodity e vender pacote de conteúdo. Pacote de oito textos, pacote de 15 textos. Cara, não resolve o problema. Você está focando no, no fim do processo e não no começo do processo. Tá, esses textos vão ser focados em qual prioridade? Em produtos de alto volume, em produtos de alto ticket? Ele vai ser construído para aumentar o LTV, ele vai ser construído para aumentar a CTA, ele vai ser construído para First Buyer... Ah, então, você vai dar frete grátis e cupom para atrair um cliente pela primeira vez. Essa venda vai te dar prejuízo. Mas uma vez que esse usuário está na base, você cria uma trilha de produtos relacionados para tentar aumentar o LTV e a retenção dele. Agora, não tem como fazer isso produzindo menos do que o seu mercado produz. Tá? Conteúdo é um jogo de volume. SEO é um jogo de volume. Não adianta achar que você vai pegar o seu freela e vai botar ele para escrever quatro textos por mês, vai pagar 50 reais por texto e você vai vencer a briga. So sorry. Tá? Acima de tudo é um jogo de qualidade. E aí é o que eu falei agora há pouco. Toda vantagem de curto prazo se torna uma armadilha a longo prazo. Aí você fez conteúdo da modinha porque Topic Cluster está na modinha e aí você vai ser punido e depois vai ter que fazer content pruning. Então você paga para fazer conteúdo ruim e depois você paga para deletar conteúdo ruim. Puta estratégia genial para tomar preju, né? SEO é sobre derrotar os concorrentes, e não o algoritmo. Você não está brigando com o Google, você está brigando com os players do seu mercado, independente de qual ele seja. Então você precisa identificar o que esses players estão fazendo de bom, o que eles estão fazendo de ruim, e aí você potencializa o que é bom e o que ajuda as conversões no seu mercado, e você ignora o que eles estão fazendo de bobagem. Né? É, inclusive esse site aí que tem 5 milhões de links, andou comprando muito link em site de... Garotas de programa. A gente pode entender SEO como uma forma de ajudar as pessoas a resolver problemas, a viver melhor, a realizar sonhos. Esse é o nosso trabalho. Ou você pode entender SEO como uma tática para enganar o Google. Tá? A gente acredita que criar bom conteúdo e ajudar o cliente a comprar é a única coisa que realmente faz sentido. Tá? Esse é o resumo da nossa tese e a forma como a gente orienta todas as ações que a gente desenvolve junto com os nossos clientes. E isso dá muito lucro. Quando você ajuda as pessoas de verdade, quando você orienta as pessoas, isso aumenta ranking, isso aumenta a audiência de topo, meio e fundo de funil, isso aumenta a taxa de conversão. E aí, de novo, 39% de aumento de conversão é um número bastante considerável. Eu me considero um search engine optimist. Né? eu gosto de olhar para a SEO com muito mais otimismo e com uma visão construtiva sobre como a nossa disciplina e o nosso mercado podem ajudar de fato o mercado a crescer e não ficar manipulando o resultado com objetivos de curto prazo era essa a mensagem que eu tinha para compartilhar hoje corri, consegui terminar dois minutos e meio antes do tempo isso é raro, exceção tá? quem quiser trocar uma ideia depois quiser acompanhar mais sobre o nosso trabalho está aí meu LinkedIn e o Instagram para a gente se falar muito obrigado. E agora Vivi volta, por favor. Obrigada, Rafael. Que pergunta. Adorei quando você está falando de fazer as coisas de maneira genuína, de verdade. A gente tem umas perguntas aqui, Rafa. Eu vou começar a dar nomes, porque eu gosto de trazer as pessoas do site, que é um jeito da gente trazer quem está lá nos assistindo, aqui para dentro do estúdio. Então a pergunta... E eu amei que vocês colocaram a cidade. Posso... Não, não quero. É, Obrigada. Sentar, claro. é... Senta, Rafa. Eu, eu sou daquela que fica em pé. Por ah, eu favor, por eu, favor. Posso... eu sou, do que... Eu sou do, da, da que fica em pé. É, a pergunta, Rafa, é do Fábio Moreira. Ele é daqui de São Paulo. E ele pergunta assim, Rafael, essa estratégia vale também no mercado imobiliário em que dependemos muito ainda de portais? E ele te manda um abraço. Fabião, abraço. Pronto, estou na marca. É, vale para o mercado imobiliário, sim. No mercado imobiliário, a gente precisa entender que tem três variáveis de busca. É, existe o tipo do imóvel, a transação e a localização. Então, o usuário está buscando casa, apartamento, terreno, sala, para comprar ou para alugar, e ele está buscando. Numa rua, num bairro, numa zona sul, numa cidade, num estado. Ele pode estar tá procurando fazenda para comprar em Goiás. Né? Então, você tem sempre esses três operadores de busca. Quando você faz o site da própria imobiliária e você tem controle do conteúdo das categorias, você vai estruturar as suas categorias assim. E é assim que o Imóvel Web faz, o Viva Real, o Zap, todos os portais imobiliários. Quando você está anunciando nesses sites, você não tem controle dessas, da categorização. Você basicamente está construindo PDP por PDP, página de produto por página de produto. Então, você tem que encaixar essas palavras-chave dentro do seu conteúdo. Conheça este lindo apartamento de três quartos em Moema, próximo ao shopping tal, à escola tal, a tais restaurantes, com acesso à Avenida X, Avenida Y. Você constrói isso dentro do seu conteúdo e você potencializa que essa PDP seja encontrada. Próxima pergunta é da Flávia Ferrari, ela é da cidade de Franca. Rafa, o que é melhor em termos de ranqueamento? Hospedar um blog no diretório da minha loja ou em um subdomínio? Tanto faz, Flavinha. Não, não faz diferença, não. É, até 2016, 2017, o mercado acreditava que diretório e subdomínio eram coisas diferentes. Hoje o Google trata basicamente com o mesmo peso. Tá? Porque o que interessa para ele é que está dentro do mesmo domínio. Tá? Se tecnicamente for mais fácil para a sua TI instalar no subdomínio, segue o jogo no subdomínio. Se for mais fácil instalar no diretório, segue o jogo no diretório. O que interessa é que você está aumentando o volume de conteúdo de qualidade dentro do seu domínio. É isso que importa. Aline Moura, do Rio de Janeiro, Rafa. Rafa, será que conseguimos fazer essa otimização em plataformas de e-commerce, por exemplo, com a loja integrada, porque já são templates prontos para as lojas? Aline, infelizmente, nem todas as plataformas vão dar suporte a isso. Tá? Principalmente plataformas é, em escala, é, elas não vão ter essa flexibilidade de onde você pode colocar conteúdo. Uh, algumas plataformas, se eu, eu posso estar enganado, mas loja integrada, nuvem shop, por exemplo, elas têm no cadastro da categoria um campo para você colocar o descritivo da categoria. E você vai ter um descritivo visual. Você não vai ter controle, por exemplo, da estética desse descritivo, da localização no topo, no meio ou no fundo. Você não vai ter como colocar produtos relacionados, usar aqueles links contextuais. Mas pelo menos o H1 e o descritivo da categoria você consegue fazer. É a melhor implementação? Não. Não. Mas pense que 90% dos seus concorrentes não estão fazendo. Então, se você fizer o que o meu amigo Gabriel Mineiro fala, o ACF, o arroz com feijão, você já está ganhando da maior parte das pessoas que só faz miojo. Tá? Então, é melhor fazer o que já dá para fazer do que tentar chegar na implementação ideal. Quando você crescer e aí puder pegar uma plataforma personalizada, aí você faz uma implementação mais legal. Rafa, agora vem uma pergunta da Vivi. É... Eu sou fã dela. Sabia. Você é fã? Ah, eu também. Obrigada. Ah, um dos setores que mais entrou no e-commerce foi a indústria. Sim. E isso vale para a indústria. Teixo, por exemplo, cama, mesa e banho. Vou pegar esse exemplo. Demais. Demais. Demais, demais. demais. E aí, eles estavam acostumados, por exemplo, a produzir conteúdo para... Ah, não, não do produto, porque era só aquela foto que ia na embalagem, por exemplo. Uhum. E aí muitos lá no início usavam aquela foto para poder, dizendo que aquilo era o conteúdo para as lojas venderem aquele produto. De repente, eles descobriram que precisava fazer um conteúdo que não era um anúncio para uma página da revista Vogue, por exemplo. Que dica você dá em termos de ajudar as indústrias a produzir um conteúdo que sirva para ajudar o seller a vender aquele produto. Contrata uma consultoria ou uma agência de conteúdo que vai orientar e vai produzir esse conteúdo Melhor mundo, É assim, ou você Porque... monta um time interno, Sim. Né, e aí você traz uma estrutura e monta uma house. É, qual que é a dificuldade de operar uma house? Você tem gente dedicada para o seu negócio, e você tem um, um entendimento mais profundo sobre o que o seu negócio faz, só que você tem menos benchmark de mercado. Você tem Sim. gente que está trabalhando em menos mercados e conhecendo coisas que o mercado está fazendo para poder trazer mais insights para o jogo. Então, a gente trabalha com clientes que têm estruturas internas e têm fornecedores. Uhum. Então, o, o Marden, que estava aqui agora coordenando o último debate, gerente de SEO da Magalu, meu chefe, é, ele tem um time interno violento, uma galera muito boa, e a gente fornece conteúdo para eles. Leroy Merlin, o time da Carol, tem oito pessoas. E eles têm vários fornecedores criando conteúdo para eles. Então, você tem inteligência dentro de casa e você tem fornecimento externo de conteúdo ou de digital PR, ou de digital analytics e coisa e tal. A indústria tem que ser especializada em fabricar o melhor produto possível e ter fornecedores especializados para vender o produto dela. Isso né? ajuda então... muito, Rafa, porque uma das reclamações que a gente tem é que a maior parte onde as indústrias estão sediadas, é, não necessariamente tem mão de obra especializada nisso. E aí forma-se é, é um essa outro parceria... Problema. A gente tem uma escassez de mão de obra violenta no mundo. Né? No Brasil a gente tem muito isso, mas isso é global. Está faltando gente qualificada o tempo todo. Então, assim, entre o cara montar um time interno, que ele não sabe coordenar, ele não sabe demandar... Até ele vai contratar olhar tem dificuldade, alguns bem bem confessam, mal. sabe, Rafa? Até para contratar, porque não é uma expertise que ele saiba avaliar. Ele sabe contratar engenheiro, ele sabe contratar quem fabrica o produto dele. Ele não sabe fazer marketing. Não é a especialidade dele. Então, ele tem que contratar quem sabe. Muito bem. Gente, Rafa, obrigada, querido. Prazer estar aqui contigo, dividir esse momento. Que seja o primeiro de muitos. Muito, Muito obrigada. Obrigado. Obrigada, Gente, pessoal. um abraço. A fala do Rafa aqui trazendo aí, falando e reforçando a importância de ajudar... Ao longo da jornada, né, inclusive na etapa de descobertas sobre um desejo e depois ajudar a comprar e a tomar a melhor decisão de compra através do conteúdo nas várias etapas da jornada, é essencial. E aí que eu puxei um braço da indústria e tem uma indústria que tomou para si, e é um case que vale estudar, se você aí que está nos assistindo ainda não conhece, que é o caso da VAP. A VAP, a gente, quando lembra dela, só tem a ver, por exemplo, com a maquininha de lavar a calçada. Né? E quando a gente olha para isso, o que, que eles fizeram usando o conteúdo, porque eles entenderam, essa indústria entendeu, que a experiência com os respectivos produtos que eles fabricam passa pelo o processo de conhecimento, de descoberta e de decisão de compra. E eles desenvolveram conteúdo que serve não só para a página do produto, digamos, a institucional, lá da indústria, para o site da loja própria, mas tem conteúdo também diferente, por exemplo, para lojas parceiras que compram deles para poder vender o produto, como a Leroy Merlin, que o Rafa citou aqui. Mas, para aquele seller que vende o produto e precisa construir a melhor página nos marketplaces, também tem um conteúdo. Então, é a indústria usando essa estratégia para facilitar e ajudar, não só na jornada, mas também na construção do SEO aí, dos seus produtos, pelos seus parceiros, além dele próprio. Bom, eu quero ah, chamar aqui o VT dos nossos patrocinadores e após isso nós teremos aí o nosso terceiro conteúdo da manhã. Obrigada, pessoal. Chegar ao topo das buscas está difícil, mesmo criando ótimo conteúdo? Isso pode ser um sinal de que seu site precisa de bons links. Chegou o um novo serviço da Conversion, Data Driven PR, que é a combinação de assessoria de imprensa, dados e link building. Com Data Driven PR, sua empresa vai conquistar links dos maiores sites vença seus concorrentes na busca orgânica. Conte com a Conversion, a agência líder em SEO no Brasil. Acesse agora www.conversion.com.br. seu blog não